E quando eu chegar em casa, temos uma surpresinha. Pra vocês. Pra vocês não, gente. Pra mim, tá? É. Here we go. Gente, eu tô aqui no Caerrão. Hoje, hoje é quando, né? Hoje é. Quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia primeiro, véspera de feriado. Feriado aqui. Prolongadão, né? Longadão, é verdade. Vai do dia 2 ao dia 5, não sei. Até segunda-feira. Até segunda. Gente, olha só, eu, eu pedi mais para gravar por causa da caipirinha. Geralmente, quando eu venho aqui e peço caipirinha, o Sandro me dá até aqui, gente. E de tanto eu reclamar, ele foi e falou assim: Olha só, essa é sem educação, tá? Essa é bem cheia. Tá aqui, ó. Eu falei com ele: Cadê o canudo? Gente, olha só, para vocês que fiquem se perguntando: é leite? É leite? Não. Isso aqui é caipirinha, tá? É caipirinha. Olha o tio lá. Tio Sam, dá um oi aí. Ah? Dá um oi aí. Ah, gente. banda assim. É, tá vendo, gente? É, tá enrolado, tá enrolado. Início de mês, sabe como é que funciona, né? Tem que bater aquele ponto básico no Cairron. Né? Como vocês podem ver, a gente já tá aqui no Cairron, trocando uma ideia com o Sam e tal. A gente tem que bater aquele ponto, né? Até porque não é todo dia que a gente come um hambúrguer desse aqui, ó, ó, ó. Olha isso. E é claro, né? Aquela coroninhazinha básica, né? Esse é o meu com papas fritas. E esse é o da Verônica com platanitos. Tá devorando aqui. Agora, vocês dão licença porque nós vamos comer e quando chegar em casa temos uma surpresinha pra vocês pra vocês não gente pra mim tá então... é pra quem nós mandou? Né? Quem mandou, quem mandou? Berilo. Beril, aí, berilo aí berilo chegou ó, chegou eu vou abrir em casa berilo daqui a pouco vocês vão ver a gente abrindo aqui quando chegar do carrão não comer encher a pança não cheio de fome carrão hoje tá cheio né para variar todo dia tá cheio graças a deus então a gente vai agora satisfazer a vontade do estômago e quando chegarmos em casa vamos ver o, o, o presente que o Berilo mandou, que na verdade não é bem um presente, é né? um presente teste, que já é uma coisa que estava conversando há muito tempo, ele quer montar a empresa dele aqui em Panamá, então ele enviou o produto dele para a gente fazer um teste para ver se realmente seria viável. Então daqui a pouco vocês vão saber qual é esse presente, beleza? Aguenta aí! Bom gente, chegamos em casa agora, ó Aí, Beril, o chegou. presentinho do Berilo aqui, ó. ó. Aí vamos saber o que é Leandro, o que, é que, e é que ele mandou pra gente. Ó, está lacrado, tá, gente? Pegamos lá com o Sandro lacrado. Agora vamos, vamos abrir. Isso aqui é o trabalho do Berilo, da esposa dele. Berilo é um brasileiro também que está afim de vir aqui pro Panamá. Então, ele mandou o produto dele pra gente poder experimentar aqui e ver como que funciona o clima aqui dele. Hum. É um brinco e um cordão bonito. Tá dançando aí. Show de bola. Vocês estão vendo, né? Dá pra ver direitinho o cordão. Hum. E olha o brinco, gente. Lê, você que tem o um braço... Esse é o brinco, é o trabalho do Berilo da esposa dele. Deixa eu tirar o meu aqui agora. Muito bonito. Confesso, ah, <risos> Confesso que eu amo argolas. <risos> aí agora nós vamos experimentar, né? Isso. Vão experimentar porque o... o que acontece? O Berilo, ele quer fazer um teste para ver como que é a aceitação do... do... Dessa joia deles aqui, pra ver como é que vai funcionar, pra ver a qualidade, se tá adequada com o clima, né? Que aí ele vai ter que se adaptar, pra ver se não vai ter nenhum problema, se desbotar, alguma coisa do tipo, né? Olha, Porque é folheado. Eu achei esse brinco lindo, lindo, lindo, lindo. É assim. Olha isso, gente. E aí, o nosso compromisso agora com ele é, é usar. É usar, é joias, joias. Usar em tempo integral, suar, porque aqui o parâmetro soa muito, né, por causa do sol. É suar, é pegar esse tempo úmido daqui para poder ver como é que vai ser a aceitação do produto. Acredito eu que o Sandro e a Mona também vão mostrar o que eles ganharam também, porque eles também ganharam esse presentinho lá. Isso, é, pra é verdade. Para poder também fazer é. o teste. Porque o santo está mais em outros lugares, a gente está em outros lugares. Então, cada um vai fazer um teste de um lado, depois nós vamos mandar o um relatório para Berilo para poder ele ter ciência de como que foi a, a aceitação do produto dele aqui no nosso clima, né? Já uhum. Ó, então, Berilo, olha, a partir de agora, chegou, eu vou usar, eu vou ficar bastante tempo com eles para poder dar a resposta para você conforme o, o resultado que você quer aqui em Panamá. Então é isso, pessoal. Finalizamos esse vídeo por hoje e até o próximo!